Seguinte, dando sequência, terceira batalha da tarde Do meu lado direito ei, ei, ei. é o Guilhermão E do meu lado esquerdo é meu mano poeta Guilhermão na voz, 45 segundos ei, DJ, ei, quando ei. você quiser, aperta o play, solta a É Rapaziada, vamos passar aquela vibe lá, mano Os caras vêm de Campinas, tá ligado? O mó corre, mano então vamos chegar junto, mesmo, tá ligado? Vem, vem, vem, vem, vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele uh, uh, uh, uh, uh. Quero ver matar ele Cê sabe que eu chego no R.A.P Olhando agora no olho Cê sabe que o rap é aqui pra viver Mas tudo bem, chego fazendo a rima, amigo Eu já agilizo 45 segundos Tudo bem, amigo? É tudo que eu preciso Pois tudo pra decifrar Tudo agora pra te mostrar Independente de tudo, você sabe, mano eu Chego na cultura. você sabe, maluco, aqui pra agilizar Independente do que você quer dizer você sabe, mano, que aqui é conteúdo Tipo Bruce Lee, sou Bruce Literatura Em questão de rima eu absorvo tudo Não tem como você me passar, não tem como você me parar Sabe que agora vem que parar Pega equipamento no momento, você sabe do evento Agora eu vou destroçar Esse cara, mano, você sabe, tá chegando fazendo agora rima do improvisado É o um poeta, mas você é um pateta Em questão de poeta você é calado Mano, no improvisado, eu sou arrombado Independente da cena, você sabe que a gente é rap Mano, você sabe, o é fogo no sistema Você sabe que a gente chega fazendo uma rima boa Você sabe que a rima aqui é plena porque a gente veio pra acender a cena E pra tacar fogo no da pena Eita, 40 minutos pra Guilherme Vai que vai, vai que vai uh, uh, uh. Até achei que esses vela aqui Mano, rimava bem Você tá ligado que não é tipo um trem Rima que nós tem É o Bruce Lee, mas eu nem vi Tá de fantasia igual o É o Bruce Wayne Mano, tá ligado, Tru? Eu entro na mente, mano. Tá ligado, parça? Sua pira tá se acabando. Eu tô representando mano, as mina, os manas, minas, piratas se acabando. Mano, olha só, eu acho que você tá se acabando. João, cê sabe que aqui é informação. O rap é pra viver e você tá em depressão. Mano, ó, pega a visão que nós cura as feridas, mano. Rap, métrica, flow e as batidas, mano. Hip, hop, lock, mano. Essência de rua. Tá ligado? Eu acho que cê tem que manter a postura. Senão vai chegar aqui, é de. Um terremoto, só um piloto de moto Abalando a sua estrutura Mano, ó parceiro, mano Quero ver se você arca Que esse grau de moto Eu vou arrastar a sua placa Cê é louco! volta, é poeta! Vai que vai! Vai que vai! Yeah. Mata, mata, mata, mata hey. Mata, mata, mata, mata hey. Mata, mata, mata, mata, hey. mata, mata, mata, mata. Hey. Hey. Hey. Quero ver que mata ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Tá de Nike? Mano, tá ligado? Eu não ligou pra hype Tô suave, não tô no Facebook, tô o seu like Mano, dedo do meio, não é dedo médio Ganhado, cê nem tava na estratégia Mano, pra mim, você é um fluxo Só que a mídia, cê é um comédia Mano, ó, tá ligado? Sem dó, mano, vai virar forte um sopro só fica a roupa maluco Eu faço o que só entende um os loucos Mano, é pouco, vale, ali o troco Mano, é truco, eu tô com o sap, maluco Cê sabe, né, seco? Esse é o povinho do Zap Mano, cê sabe, maluco, malaco mesmo Pilacão, da Lala de Campinas Mano, a craque, a crema Tá ligado, cê trombou o problema Acho que nem uma esquina, esquema Cê resolve, tá ligado, né, loco E trombou comigo, aqui cê é choque Mano, é 019 nos falantes Pode sacar seu revólver mano É, eu tô com o Mike, mano, cê tá ligado Mano, que aqui é bem melhor mano o Mike que é bem mais poder, você vai ter que derramar sangue e suor. Ixi Maria, maluco! É só rajada de ideia, é ei, E aí, ei, e aí, ei, e aí? Mata ele mata ele mata ele. mata ele! mata ele! mata ele! Mata ele! E aí, e aí, e aí. Yeah, cê vai arrastar minha placa, cala a boca, eu animo baile Em questão de rima, amigo, eu vou em braile Fala até de face, é que você não tá online Meia, meia, meia, placa, eu sou o demônio do freestyle Pegou a mão? Aqui eu acho que não O cara tentou fazer rima, mano, Caja cara já emoção Então rima boa se semele. Cê vai querer, não dá um salve, daqui a pouco se junta ali com ele Então melhor sair, cê sabe, eu vou oprimir. O cara tentou fazer rima, mano, aqui você perdeu E fosse até de depressão, eu que ganhei o primeiro amigo, te deixando impressão. Cê tem que ganhar, tem que chegar e raciocinar. E de tudo, mano, cê vai mostrar. Porque é que eu te bati nesse beat? Não é com isso na cabeça. Você pisou na Golden Street. Independente de tudo, sabe que não é ganância. É Golden Street, eu te atropelei com ambulância. Mano, ó, eu quero só ver se vai ter voto de verdade mesmo Qual que foi? Quem ganhou? Passa lá aqui Família, é o seguinte, terceiro desses vocês. estão vendo que eu tô de boa hoje, hein, mano Tô deixando passar esse papinho seus aí, mano Firmeza? Poeta na voz, bate de volta, DJ Corta nós. Vai que vai Eu quero saber, bota a mão para cima, todo mundo, energia positiva Vai mano oh, oh. Aí aí assim ó Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mini, skatista, ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, ladrão Aí satisfação, tá ligado, mano? É só pra chegar, tirar se caba Tô apenas no ar do JL é isso mesmo, João, na pressão, mas vai ser assim Mano, tá ligado? Enfim, cê perde pra mim Cê falou, sem maldade, a sociedade também impõe a pressão Mas os diamantes é lapidado assim Mano, ó, aí eu vou me lapidando, tá ligado, louco? Mano, eu tô no lucro, eu sou diamante bruto Olha só, parceiro, pega os versos que eu faço perverso Cê é um lindezinho na canoa, vira o cê do Ah, claro que é índio, pode crer O cara tentou fazer rima, mano, então eu vou te responder Sabe por que? Infelizmente comigo cê Claro que eu sou índio, mano, tá na ponta da minha lança Esse cara tô pronto pra matar Independente de tudo eu vou me expressar É pra mim dar o meu revolver, mano Então vou te responder, irmão Então toma pro CT expressão Calma parça, calma aí que a gente é muita treta Eu posso tá na ponta da lança, cê tá na ponta da caneta parça. Que aqui é o rap, eu represento o CEP Mano, é pedrada, então é melhor vestir o seu cap se for chato, você tenta, veio lá da Etiópia, Tô na ponta da caneta, eu sou a poesia própria Aê, Vai se fuder, chará, Tentou fazer rima contra mim, cê sabe que cê vai tombar você acha mesmo que essa levada, que essa é a parada? Eu não sabia que a poesia era tão assim limitada. Mano ó, cê tá ligado, parceiro vagabundo. O rap é a poesia, é a expressão de todo mundo. Expressão de todo mundo, você nunca é artista. Limitada, dependendo do ponto de vista. Mas infelizmente eu vou assim. Você é muito fraco do meu ponto, hoje você perdeu pra mim. Vixe. Vixe. Vocês, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Barulho para Poeta Barulho para Guilhermão Guilhermão está na próxima Faz barulho para o meu mano, Poeta, família Muito obrigado, meu irmão